Agir pelo certo é nunca depender de ninguém A confiança é pior das desgraças Depois que te abraça te faz de refém Abro meus olhos, vou mais além Acabo enxergando o que eu não queria Interesseiros perder o interesse Quando viram tudo o que eu tinha Nada que eu faça me livra do karma Pobreza profunda que eu vivo Parece que tudo conspira Não importa o quanto eu seja puro E não adianta pagar simpatia Questionam sua honestidade Desprezam sua caminhada Não vivem a minha, realidade, a minha luta é pela liberdade Perto da grade, só do microfone Da minha vida não sabe metade Mas não esquecem nunca do meu nome Uma coisa tem que ficar claro Inimigo aqui é o Estado E o fascismo implantado na mente De gente que insiste que eu seja humilhado Eu tô afastado da sociedade Tenho vergonha das coisas que fazem Maneira que agem com tanta maldade Sinto o efeito da politicagem Se eu pudesse mudar minha sorte Inventava o teletransporte Pra chegar do outro lado do muro, essa seria a minha janela pro futuro Tipo no passe de mágica, corta a luz e acaba o jogo Tipo no passe de letras, deixando o atacante cara a cara com o goleiro de novo Vocês estão cansado de ouvir o que é bom, mas não se cansa de falar o que é ruim As referência do livro da vida, pra vocês é a Globo e o YouTube já parei pra escolher o que eu quero Tô parando pra redefinir O rap não é funk, nada contra o movimento Separando pra depois unir Tipo fala que luta contra o racismo mas não conhecer zumbi De nazista o estado tá cheio E muito fascista eu beijo por aí Alimentando preconceito, sem argumentos, Sem ter talento, só talento Enquanto nós correndo pra não divergir Enquanto estudamos pra ensinar certinho Enquanto o preconceito rende suas casas Nossa luta nunca terá fim o nosso lucro nesse mercado sujo é falar tudo aquilo que vocês tentam omitir.